Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu a palavra alotropia, mas não sabe o que ela significa? Ok, nesse vídeo eu vou te explicar o que é e fazer um exercício para você conseguir compreender melhor. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para te explicar o que é alotropia. Alotropia. Uma substância simples é aquela que apresenta apenas um elemento químico, como, por exemplo, o gás oxigênio, o O2. Quando uma substância simples varia o número de átomos ou sua estrutura cristalina, outra substância é formada e a este fenômeno atribuímos o nome de alotropia. Em resumo, a alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes, a partir de um mesmo elemento químico, contendo propriedades químicas idênticas, mas propriedades físicas distintas, quer dizer, diferentes. As variedades alotrópicas podem resultar de duas situações. Uma se refere à quantidade de átomos presentes nas moléculas, e a outra do arranjo da sua estrutura, ou seja, na forma como os átomos se dispõem geometricamente. Quando tratamos de formas alotrópicas obtidas a partir da variação na atomicidade, que acontece em função do número de átomos presentes nas moléculas, devemos lembrar do gás oxigênio, o O2, pelo fato de ser formado de átomos de oxigênio em número de 2 a 2, formando moléculas biatômicas. E do gás ozônio, o O3, ele se une de três em três, formando moléculas triatômicas, havendo a variação de um átomo de oxigênio entre eles, um é O2 e o outro é O3. Esta variação lhes confere propriedades diferentes e ao mesmo tempo essenciais para o funcionamento da vida na Terra pois o gás oxigênio é necessário para a respiração e o gás ozônio é um dos responsáveis pela proteção contra os raios ultravioleta, sendo encontrado na camada que inclusive leva o seu nome, a camada de ozônio. Então, essa daqui é a figura do gás oxigênio, né, o O2, que eles são formados de 2 em 2, e o gás ozônio, que é de 3 em 3. O fósforo pode apresentar diversas formas alotrópicas. As mais conhecidas são o fósforo vermelho, que não tem uma estrutura definida (Pn) e o fósforo branco, que é formado pela estrutura tetraédrica, ou seja, por quatro átomos de fósforo (P4), sendo extremamente reativo e, consequentemente, instável. Possui fórmula molecular P4 variando apenas na sua estrutura, e são utilizados em artigos de pirotecnia, além de aditivos de óleos industriais. A alotropia do fósforo, tal como a do oxigênio, é feita por atomicidade, o que significa que ela depende do número de átomos presentes nas moléculas. Então essa aqui é a gravura do fósforo branco e do fósforo vermelho, e a estrutura molecular deles. Alotropia do enxofre O enxofre é um elemento que possui a maior variedade de formas alotrópicas, incluindo as moléculas S2, S4, S6 e S8, que se diferenciam pela quantidade de átomos em cada molécula. No entanto, o enxofre possui duas variedades alotrópicas principais, que não se diferenciam pela atomicidade. A segunda característica que diferencia as variedades alotrópicas é o arranjo espacial dos átomos. As duas principais são o enxofre ortorrômbico ou apenas rômbico e o enxofre monoclínico. As estruturas das moléculas ocorrem em forma de anel com oito átomos de enxofre, S8, mas é agrupados de formas diferentes, originando assim diferentes cristais. O enxofre rômbico e o monoclínico são encontrados em regiões vulcânicas e utilizados para obtenção de ácido sulfúrico, que é o H2SO4 industrialmente, bem como fazem parte da composição de fertilizantes. Então olha a gravura, olha como que é o enxofre rômbico e a estrutura do enxofre monoclínico. Eles todos dois são S8, mas eles são agrupados diferentes. Então eles são cristais diferentes. Um outro exemplo que ilustra bem a formação de halótropos devido à variação da estrutura são as formas alotrópicas do carbono, o grafite e o diamante. A alotropia do carbono decorre da organização atômica, ou seja, a forma como os átomos se dispõem geometricamente, mas ambos são representados por Cn, pois eles são formados por um número muito grande e indeterminado de átomos. O grafite. Ele possui uma estrutura em forma de lâminas e os átomos são unidos de três em três e apresentam a forma de hexágono. O grafite é composto de extensas camadas de átomos de carbono que deslizam facilmente umas sobre as outras. E ao escrever com um lápis de grafite, o rastro deixado é feito dessas camadas que vão se espalhando quando o lápis é atritado com o papel. O nome desse mineral vem justamente do grego grafos, que significa escrita. E essa mesma propriedade deslizante do grafite permite que ele seja usado como lubrificante, especialmente em altas temperaturas, já que o material resiste a mais de mil graus Celsius antes de começar a fundir. E pelo mesmo motivo, também por conduzir eletricidade com razoável facilidade, o grafite pode ser usado como eletrodo para fornos elétricos, onde vai conduzir corrente elétrica suficiente para fundir metais. O diamante. Ele possui uma estrutura mais compacta, o que confere a ele uma maior estabilidade. Os átomos de diamante são atraídos de 4 em 4 e apresentam a forma de octaedro. O diamante é o um mineral com maior dureza conhecido e, devido a isso, é utilizado inclusive como broca para perfuração. Além é claro, da sua comercialização como pedra preciosa. E mais recentemente, têm sido fabricadas finas camadas de diamante para proteger superfícies muito especiais. Ainda por cima, são isolantes elétricos e excelentes condutores de calor. Mas diamante não são para sempre já que sendo de carbono, podem queimar em chamas suficientemente quentes em presença de O2. Outra forma alotrópica do carbono é o fulereno. É o único alótropo molecular do carbono, ou seja, não se forma com milhares de átomos aglomerados. São minúsculas bolinhas com números determinados de átomos de carbono. E não é à toa que também é chamado de molécula bola desde a sua descoberta em 1985. O C60 é o mais comum, mas existem dezenas de outras moléculas como o C20 e o C70. Só em 1993 é que se começou a levantar suspeitas sobre possíveis benefícios biológicos que a ingestão dessa molécula poderia trazer. A lista de benefícios é extensa e ela inclui proteção contra os raios ultravioleta, propriedades antivirais e antioxidantes. Entre outros, aqui você pode ver as formas alotrópicas do carbono. Aqui é a forma do diamante, aqui do grafite e o fulereno, em forma de bola. A pesquisa com fulerenos valeu o Nobel aos pesquisadores em 1996 e animou o ramo dos alótropos de carbono. Hoje há milhares de pesquisadores trabalhando com uma outra forma inusitada de carbono, os nanotubos. Atualmente tem se desenvolvido muita pesquisa na área da nanociência relacionada aos nanotubos, que são estruturas de carbono em forma de rolo, ou tubos extremamente pequenas. Esses nanotubos possuem grandeza na escala de 10-9 a 10-12 metros e são obtidos através de folhas de grafite enroladas quimicamente. Imagine que cada uma daquelas conhecidas folhas de grafite é enrolada na forma de um tubo, quer dizer, o um nanotubo é mais ou menos isso. E podendo ser de parede simples, dupla ou múltipla, aberto ou fechado. E esses tubos são quase unidimensionais, possuem um comprimento muito, muito superior à largura. E são materiais largamente utilizados em circuitos eletrônicos e são muito estáveis, resistentes e conduzem bem corrente elétrica. Dessa forma, são de extrema importância para o desenvolvimento tecnológico em geral. Os prognósticos de produtos para a área médica são muito interessantes. Então, como você pode ver, o carbono, esse elemento tão conhecido da humanidade, ainda reserva muitas surpresas para o futuro. Agora a gente vai fazer um exercício para fixar melhor o que a gente aprendeu sobre a alotropia. Assinale a alternativa ou as alternativas corretas? Letra a. a. alotropia é o fenômeno onde o mesmo elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Correto. Então, por enquanto, a letra A. Letra B. Substâncias alotrópicas apresentam propriedades químicas e físicas idênticas. Errado elas possuem propriedades químicas idênticas, mas propriedades físicas distintas, quer dizer, diferentes. Letra C. As moléculas de CO e CO2 e o íon 2CO3 são consideradas substâncias alotrópicas entre si. Não pois elas possuem dois elementos químicos diferentes. E a gente viu que para fazer a alotropia, né, para ser um alotropo, eles têm que ter o mesmo ser formados por o um mesmo elemento químico. E aqui é formado por dois, o carbono e o oxigênio. Letra D. O nanotubo de carbono não pode ser considerado um alótropo do carbono, pois apresenta somente carbonos do tipo 2SP, enquanto o diamante apresenta carbonos do tipo 3SP. Eles podem sim, né? Eles podem ser considerados alótropo do carbono sim, pois eles provêm de folhas de, quê? de grafites enroladas quimicamente. Então a letra D também está errada. Letra E. O halótropo O2 é mais estável que o ozônio. E a conversão do primeiro para o segundo pode ser seguida através de descargas elétricas, como relâmpagos. Então o halótropo O2 é mais estável que o ozônio. Sim, ele é mais estável. Mas precisa de uma grande quantidade de energia, que pode ser radiação UV, que é mais ou menos 188 nanômetros de comprimento de ondas, e o método de descarga de corona. Então, o O2 se transforma em O3 quando estão o quê? Na atmosfera. Como? Se eles não tiverem na atmosfera, não tem como transformar o O2 em O3. Então, os, os relâmpagos acontecem mais o que Fora da atmosfera. Então, a letra E também está errada. Então, esse exercício, a única letra correta é a letra A. A alotropia é um fenômeno onde o mesmo elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Agora eu vou voltar para o meu quadro para dar continuidade ao vídeo. Espero que tenha gostado. Comente nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha, assine meu canal e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo!